Imagina só ir ao cinema e não ouvir os sons, ou então visitar um museu e não poder enxergar as obras de arte. Essas são as dificuldades de quem tem alguma deficiência e não consegue ter acesso facilitado nem ao lazer. Como a tecnologia pode contribuir para mudar essa situação foi um dos temas debatidos no seminário nacional realizado no IfSul aqui em Pelotas. Na maioria dos municípios gaúchos, o dia a dia dos deficientes não é nada fácil. A conclusão é de especialistas que participam do Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia, que aborda a inclusão social. Mas ainda precisa uh, muita coisa ser realizada, em todos os aspectos. No aspecto de acessibilidade a conteúdo, uh, em adaptação uh, ao espaço físico, e acessibilidade física, arquitetônica. A preocupação com o acesso das pessoas começou na década de 80, mas ainda não chegou para todo mundo. Aos poucos, a tecnologia está ajudando a superar as barreiras. O sistema closed caption, por exemplo, em que tudo que é falado na TV ganha legendas, foi implantado em 1997 e hoje é obrigatório. Um dos exemplos da presença dessa tecnologia é na audiodescrição, que é muito utilizada em eventos como esse, palestras, cinema e peças de teatro. Os deficientes visuais recebem aparelhos como esse, que vão descrevendo tudo o que acontece através da fala do narrador. A, imora, a imagem mostra no telão a cena aérea de uma metrópole iluminada à noite. É, na verdade, um novo mercado de trabalho que é muito importante porque trata-se da inclusão de pessoas que até então sempre foram muito excluídas. O sistema foi implantado no Brasil em 2003 durante o Festival Internacional de Cinema Assim Vivemos que esse ano acontece em Pelotas, paralelo ao seminário. Durante a mostra de filmes relacionados à acessibilidade, os surdos têm a narrativa passada para a linguagem dos sinais. E os cegos podem ler a descrição dos filmes em braille e saber em tempo real o que é mostrado nas telas. De forma que elas têm uma igualdade de condições na hora de assistir os filmes. Na educação, haverá mudanças a partir do ano que vem. Todas as universidades que prestam vestibulares vão ter que oferecer acesso especial aos deficientes.